Ele está de volta Vem aí, Cidade Alerta Pernambuco Estreia segunda-feira, dia 13 de maio, às 6 da tarde Com ele, o grande sucesso do jornalismo policial André Stanislau Jornalismo verdade Eu espero vocês segunda-feira, dia 13 de maio, às 6 da tarde No Cidade Alerta Pernambuco, aqui na tela da sua TV Clube Record